O caminhão sai daqui do, da, da sede da Gaviões. A polícia vê o que tem dentro do caminhão. Chegamos, estacionamos num, num local que a polícia determina. Abre-se as portas do caminhão. A polícia vê a gente retirando o material que vai pro jogo: as bandeiras, o, o instrumento, a faixa. Termina o jogo, você coloca as coisas de volta dentro do caminhão. A polícia está ao lado, a tropa de choque está ao lado. Não tinha barra de ferro, madeira, nenhum instrumento para briga, nada. Tinha dois carros com o palmeirense tatuque. Aquela coisa, saída do jogo, xingação. É normal, isso é isso é mais uma briga de trânsito que uma briga de torcida. Empelha, fica xingando, papai. com a zero Palmeiras, eu comecei a tirar um barato. A princípio assim, levaram na brincadeira também. Foi aonde paramos o farol. E aí, com suas provocações e tal. Tinha vários palmeirenses parados na calçada. Então o rapaz lá da, da, do Palmeiras assim, se entusiasmou, achou que podia usar os outros palmeirenses entrar na briga também. Então ele desceu, bateu com a mão em cima do capô do, do, capô do caminhão. Pessoal, descendo, eu desci o carro também, teve um desentendimento. Tinha os meninos que cuidam das bandeiras da gavião, do material que vem aqui pra sede. E eles desceram na hora. Viu? Dizendo que podia ter tido uma agressão, seria E aí deu uma confusão generalizada. Mas ninguém, foi, ninguém se machucou. O próprio torcedor do Palmeiras, ele, ele reconhece que foi um erro, entendeu? Não devia ter feito aquilo. Deixar bem claro aqui, não houve emboscada, Em nenhum momento eles estavam escondidos ou ameaçando quem passasse por ali, porque fora eu, eu tinha muito palmeirense na né? Como foi dito na imprensa que houve uma emboscada, isso não procede. Se fosse um negócio de guerra em que ele está dizendo, o cara não estaria tá nem vivo, tem, não tem essa. Não, não... Foi um fato totalmente isolado que começou com uma atiração de sarro do Palmeiras e do Curitiano. Nós conversamos com os rapazes da Tupi logo depois do jogo, entendeu? Chegou um o prejuízo para o carro dele, nós nosso arcamos. A gente tupi. começou, tanto é que eu... Os eles já ligaram para o Marcelo, já entraram em contato com o Marcelo, eles se notificaram a pagar o veículo, né? Já foi pago, inclusive. a gente tem um bom relacionamento com a diretoria da torcida Gavião tá Fiel. Eu fiz representação, saí da delegacia e fui embora, não fiz exame de gordo de não. não houve emboscada? Que emboscada? Com o quê? Nós estamos saindo no meio da torcida do Palmeiras, que emboscada, Jami. Então o que se vendeu para a imprensa, o que se vendeu para o Nabucco, o jogo ficou emboscado, os meninos estavam todos escondidos lá dentro, que nem o cavalo de Troia. Fizemos lá o cavalo desce todo mundo brigando. Não teve nada disso. ao jogo, a gente mata uma manifestação no Havaú, na sexta-feira de manhã a polícia vem aqui, invade aqui outra vez, para procurar alguma coisa, que provavelmente não estavam procurando droga, arma, não acharam nada, e apresentaram como prova de, de guerra, faca de cozinha, talher garfo. Achei é estranho também, né? O, o próprio secretário da Segurança veio aqui você está querendo formar uma carreira como o Fernando Capês fez lá atrás. Agora, não há dúvida que esses meninos que estavam dentro do caminhão, eles não participaram de emboscada nenhuma, eles não têm que ficar presos, né? eu já uh, não estou dando as minhas copas. O, um o resumo da ópera é essa, a Gabiões é o povo organizado e nós estamos cobrando a punição dos ladrões da merenda, a punição dos ladrões do futebol brasileiro representados pela CBF a Federação Paulista. O não-monopólio da Globo para fazer o que quer é o futebol brasileiro. Nós estamos cobrando por isso, nós estamos sendo criminalizados. Nós sabemos que nós estamos mexendo com interesses muito poderosos. Mas que existe a em 1969 não mudou nada. Infelizmente, com relação à mídia, com relação a gente, sempre torcedor organizado, e esquerda organizada foi criminalizada pela mídia. Nós sempre estamos do lado da democracia e do povo. Quando o promotor Paulo Cassino fala que se nós agirmos contra o sistema nós vamos ser punidos, nós já somos punidos. O associado da Gabriel é punido pelo sistema todos os dias. Pela vida que ele leva no Brasil, no estado de São Paulo. Como a polícia encara o trabalhador, como a polícia encara o estudante que está na, nas escolas, tá, reivindicando uma co condição melhor. Então, essa politização nós temos aqui. Né, é, não adianta mesmo eles, eles não vão acabar com a gaviões da Fiel. Isso não existe. Desde 69, se tem essa história que vai acabar, não vai acabar com a gaviões. Porque não consegue acabar com o povo.